E aí, Clan of aqui. Hoje a gente está voltando com Ghost Song, Metroidvania sensacional para multiplataformas e PC. Hoje a gente pretende jogar um pouquinho mais, encontrar o acampamento da onde parte as nossas quests, né? A aventura começa pelo acampamento e também obter pelo menos uma arma, uma arma nova. Que já estrava aí algumas partes do mapa, e dá para explorar melhor. Vamos lá. A gente está no Norberg Laboratório. É, no último vídeo a gente pegou né, brincadeira, pegamos esse dash, no laboratório, pegamos até um elevador que falava com a gente. E hoje a gente continua, nosso mapa. Já passou para cá, tem alguma coisa indicando que a gente tem que para aquele ponto ali, e é para lá que a gente vai. Os inimigos são pesados no começo Demora bastante para derrotar eles Conforme você vai coletando essas Essas moedinhas aí verde Essas minhas Vai fazendo upgrade e no robô a gente, a gente fica uns saves né? No momento a gente não tem nenhuma arma a gente tem que lugar certo estamos este jogo, Ghost Song ele é o primeiro Metroidvania do ano que eu gosto completamente e apesar disso ele tem um... não tem uma review assim muito positiva, vamos dizer assim tá tomando, tem uns bichinhos eu gostaria que talvez com o meu vídeo eu convencesse vocês a jogar, mas eu já estou tentando convencer vocês a assistir o meu vídeo, então vai ser é uma missão possível. Está implante, claro, certo? Para que sim em um determinado momento a gente não vai precisar pegar o elevador tem parede ali que quebra é um jogo gostoso de explorar apesar de ser difícil no começo ele é bastante difícil no começo mas conforme você vai chegando no level 20 5 já vai ficando mais tranquilo dá menos vontade de chorar isso gente, Aqui nessa parte nojenta inimiga tão pequenininho, a gente nem se quer ver. Definitivamente, tá no lugar errado. Agora a gente está no caminho certo. Derrotando os inimigos, é importante derrotar o máximo de inimigos que eu puder porque aqui para coletar essas moedinhas Aqui antes era impossível e agora é possível, tá vendo? Um dash que a gente obteve Agora a gente está indo para lado certo Aquela parede que ela é inquebrável a gente pretende pegar a arma necessária para arrebentar aquilo ali Vamos não mantiver o cluster É só o que temos aqui? Um save. Que bom, né? O jogo sabe que é isso. então permite. É mais legal que você no começo. Tanto que tem que bater nessa, nessa parede nojenta. Inimigos que explodem, que legal. se você dá o dash, você fica intangível então. queixa aí do jogo, bater muito, para quebrar uma parede, para derrotar os inimigos, uma das queixas aí, para que tudo isso, né, eu não acho ruim, tem que passar a dificuldade, né, que a graça, a parede aí, a gente pegou um tiro de fogo, Passado, eu achei que não tinha pego não. Tira aí efetivo contra alguns tipos de inimigos. Foi esse pelo jeito. Devemos mais um healing core, o nosso segundo healing core. Permite curar Aqui Pra frente tem um módulo excelente, tão legal facilita tanto a vida, vocês não tem ideia. Nem lembra que Healing Core existe, mas é mid, mid game né vamos dizer assim. Temos aqui uns inimigos que gostam, mas ainda bem que os tiros não perseguem a gente. A recepção do vídeo aí, nossa, desse jogo não foi boa, mas mesmo assim Quero jogar ele pra vocês verem, que legal O bonequinho até que é rápido, devagar não Estamos tomando, hein? Estamos tomando. Depois de tudo ruim, seria mais traumático. Nossa, tem. Tem que ser muito bom o que tem ali. Nossa, o bicho pulou, cara. Que sacanagem. Por favor, o que, que será que é isso? É um Healing Core, tá? Ótimo. Esse bicho aqui tá muito cedo pra gente encontrar ele. <risos> Vamos só correr, pegamos o que precisava. Eu sei que eu falei que deve matar a maioria dos bichos, mas esse aí, exceção. você viu? Isso aí corre. Nesse momento, né? Nesse momento corre. Estamos com seiscentos é bagulhinhos. O barulho que esses bichos fazem é horrível. Eu não tenho que manter a trilha sonora. o barulho do cenário, que é horrível uma parede daquelas que agora há pouco nossa arma super aquece demais mais um nano gel cluster pretende usar isso tudo aí hoje fazendo upgrades no nosso personagem. Aqui não tem nada. É bom ir atirando em tudo, tipo no um teto, no chão. Ele tem muito segredo, tem muitas armas, muitos módulos Eu tentei mais para frente. Olha, lá, encontramos, encontramos. Esse carinha, aí, o... o menininho. Ele pergunta se a gente é amigável, né? E como a gente é a gente, é uma a gente oferece ajuda pra ele, ele oferece ajuda pra gente, nada mais justo. Olá, é um Aqui tem um save. Animal. Nosso roubozinho gosta dos bichinhos. Bem bonitinho, né? Aí o save com a nossa brincadeira É necessário certo ir... Certa coordenação para passar desse pedacinho De um cluster, mais um NanoGel né, mais um NanoGel Cluster. Agora tem música. Só nas partes nojentas aqui não tem música. Para você escutar o barulho horrível do cenário. Estratégia oh. tá diferenciada. É um negócio diferenciado também. Né? E vale a pena tirar só para ouvir quando o cenário é bem nojento, assim, constante Causar repulsa, né? Ó! Passar o secreto, beleza Temos aqui, médio não cluster tá? Mais nada, que legal, hein? Fica o item, menos. Tá, vamos voltar aqui para o caminho. Se a gente descer aqui, se eu não me engano, é onde a gente veio. A gente tem que encontrar o acampamento. Vamos indo, vamos indo. O que temos aqui? Que beleza um save e o um robozinho para a gente upar de nível eu gosto gosto muito de subir o um Resolve sobe nos um dois Resolve e sobe um pouquinho do gun power. como a gente tem aqueles negócios pegou NanoCust cluster a gente pode subir ó, mais 1500 a gente pode subir mais um pouco de Gunpower Vamos subir um de vigor E o resto E resolve. pronto Tá ótimo, agora que a gente encontrou o robô Tem o Fast Travel também A gente pode O Fast Travel e o Repair quando você morre E daí fica e você repara ali Eu gosto muito de ficar salvando. O, quando você sobe de nível, também você aumenta os slots é, de módulos. Né? Você pode equipar mais módulos. Então, a gente não tem nenhum módulo, mas a gente tem 17 slots. As armas contam também como, como módulo. Vamos ganhar Crash Site E da colisão, né? A gente A gente encontra a maior parte dos NPCs do jogo Aí O Aí Ele explica a situação, que a nave caiu Muita gente morreu, mas a gente sobreviveu Dá bem que Não tem como matar o Roper acidentalmente Eu Vou ficar chateado tem alguns diálogos falados, normalmente indica o início ou o término do ciclo de, de, de mensagens, aí você não precisa ficar lendo tudo, fala com a nave, ela reconhece a gente como uma nave também, engraçado isso, aí ela fica falando, eu não sou mais uma nave, é sim, é uma nave, conversa de louco, né? Aí a nave explica que ela precisa de cinco peças. Você tem que encontrar essas peças para ela e já está marcado no mapa, tá vendo? Mais ou menos marcado onde você deve ir. E qual que é a prioridade, né? A prioridade é essa aqui. É mais fácil da gente obter os recursos que a gente tem no momento. Para isso a gente tem um vendedor aqui, essa dona. Essa aqui é uma inventora só tem uma criança de breve ela vai explorar o mundo conosco save agora eu pretendo obter no mínimo uma arma aí, né? o vídeo está se alongando é Então, mas eu já mostrei para vocês. O bonequinho já está um pouquinho mais forte, a gente aumentou. Três dano nele, né? Três dano a mais, aumentou. Aumento muita coisa. A gente meio que encontra um mini chefe. dá pra considerar chefe, viu? Acabei matando um, um animal. O Burn Launcher. Vai equipar. desligar. Assim que desligou, fica fácil pode colocar as armas, os módulos Ó Que beleza Não tem mais de uma arma equipada, você pode ficar trocando aí Bom, é isso Ó. Faz uma passagem secreta que temos aqui Violet God o que serve? Aumenta permanentemente a nossa resolução. Resolve? <risos> Resolve a resolução. Tomara que sim. Como é forte? Onde a gente está? Uma área totalmente nova oh -oh. pode considerar um chefe, pode. tem que saber quanto de energia ele tem mas não deve ser pouco não five fingers pegamos nosso primeiro módulo e já tá bom por hoje a né, gente pegou um módulo pegamos uma arma um foguete, ver se a gente consegue acesso às áreas encontramos Principal né? com o hopper. Encontramos o acampamento. E é isso aí, bastante coisa. Agora é obter as peças. É uma parte complicada. Pelo menos a primeira, é muito difícil. Por isso que é mais fácil, fica mais tranquilo. Mas ainda assim é gostoso de explorar. Assim pessoal, gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal, dá um nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania recomendações. Essa é uma recomendação e também o Metroidvania. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gostaria respondendo se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.